Toma, é, bebe essa água. Eu, eu tô completamente surpreso com você estar tá aqui, ter tá achado minha casa, estar tá na minha porta. A gente tem que conversar, Jardel. Sim, vamos conversar, mas você até me desculpa o jeito, essa cara de pastel, mas é que eu não esperava. Depois de tanto tempo te ver assim... Eu demorei tanto pra te encontrar, você não tem noção do quanto eu te procurei até chegar aqui. Procurou... Mas por que que você tá me procurando? O que que aconteceu? Eu tô, eu tô começando a ficar preocupado... Olha... É... Tanto tanto se você passou, né? Tanta coisa aconteceu com a gente... É, é... É verdade, né? Tanto... Você era uma menininha, agora se tornou uma mulher... Você também mudou, Jardel. Você era magrinho, tinha cabelo curto, sem barba, <risos> cheio de espinha na cara. <risos> Ai, bons tempos, né? Na verdade, que a gente achava que tinha problema, né? É. Na verdade, não tinha nenhum. Ai. Mas, Simone, tem uma coisa que eu não tô conseguindo entender. Você veio de Campos até aqui pra gente ficar lembrando dos nossos velhos tempos, tempos de adolescência, de infância, ou você... Tem realmente alguma coisa pra dizer? O que que tá acontecendo? Alguma coisa com seu pai? Com sua família? Não, Jardel, nada disso. Tem uma coisa daquela época que eu não te contei e eu precisava ter te contado, mas, enfim. Algo daquela época que você precisa saber. Tá bom, então conta. O que que é? <música> Não esquece de me falar que horas você vai sair lá de Michele Pra eu te buscar e te levar lá nos meus pais Você não esqueceu que a gente tem jantar com meus pais hoje não, né? O que que tá acontecendo aqui? Nada demais, ué Eu resolvi... Preparar uma tacinha pra gente beber antes de você sair Pros seus compromissos, querido Antes de eu sair, meu amor? A gente tem que gravar, você tem gravação Eu já vi seu cronograma hoje nossa, é muito chato a gente namorar com uma pessoa que é nosso superior, sabia? Não tem nenhum elemento surpresa, mas... Não seja por isso, sua taça. Não vale beber ainda. Sabe que eu adoro ter esse controle, né? Mas vem cá, vinho, essa hora eu tô esquecendo de alguma data. Hoje era... não, não. Eu tô não Só que eu vou propor um brinde. Um brinde a nós dois. Um brinde a nossa casa. A nossa história. E sei lá, acho que vinho combina com as pessoas apaixonadas. Eu aproveitei, sei lá, quis teve vinho pra dizer... Que eu te amo. Também te amo. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando no molequinho que eu era quando eu tinha 8 anos de idade. Sério, eu já tive oito anos, tá? Pensando <risos> o quê? E eu lembro que eu era só uma criança viado que chegava na escola com a sua bolsinha, porque era assim que os meus coleguinhas me chamavam. Mas eu não tava nem aí. Eu já sabia muito bem o que eu era, quem eu era e quem eu seria. E aí eu fiquei pensando em nós dois te vendo dormir mais cedo e eu lembrei que com oito anos eu bem escrevi uma carta para Disney. Para Disney! A Disney mesmo, como se lá fosse um reino encantado e... E alguém tivesse o poder de responder a minha carta e atender o meu humilde pedido. E? O que você pediu nessa carta? Nada demais. Ah, sim. Eu pedi... Na verdade, eu não pedi. Eu fiz uma queixa. Porque eu vi os filmes. E eu fiquei impressionado. Por que, que era sempre uma princesa dormindo e o príncipe chegava para beijar e acordá-la? Não podia ser um príncipe dormindo e um outro príncipe chegar e beijar? Não podia ser uma princesa dormindo e outro... outra princesa chegar e beijar? Por quê? Qual era a regra? Eu quis saber. Porque... Eu não me via representado nesses filmes. Eu queria ver a minha história. Aí era mais um filme, mais um desenho, mais um filme, mais um desenho do qual eu não fazia parte. Que louco, né? Eu já militava com oito anos de idade. Mas aí depois... Depois eu fui crescendo, a carta nunca foi respondida. Que loucura, né? Por que será? Mas com o passar dos anos eu comecei a perceber que... Ah, o reino nada mais é do que a sociedade. E que eles determinam como a gente deve viver. E que para a sociedade sempre vai ser a princesa dormindo e o príncipe despertando com um beijo. Mas como ninguém me manda, ninguém me governa, eu dei as costas para a sociedade, ainda mostrei a minha bunda que eu não estou morto e segui em frente. E dali para cá eu comecei a pensar que eu poderia escrever a minha história a próprio punho, sem precisar de me sentir representado num filme, num desenho ou num grande conto de fadas. Eu queria viver o meu conto de fadas. Aí eu fui vivendo coisas boas, coisas ruins. Eu fui vivendo altos e baixos. Perdi algumas pessoas importantes. Mas talvez... Tudo isso foi justamente... para que eu me tornasse o homem que eu sou hoje. E aí, independente da resposta que nunca veio... De uma carta tão inocente... Eu tô aqui com você na nossa casa no meu reino e pra mim você sempre vai ser um príncipe Bruno então por isso eu ergo um brinde a nós dois eu ergo mais um brinde ao nosso amor eu ergo um brinde ao nosso conto de fadas e que a gente tenha muita mas muita tinta na caneta para escrever as inúmeras páginas em branco que a gente ainda tem pela frente. É impressionante o poder que as suas palavras têm. Olha, se você me permite responder a sua carta para entender o amor de dois homens, duas mulheres, você não precisa ser gay, você precisa ser tolerante, entender que as pessoas são diferentes, você precisa entender de amor. E quem disse que duas princesas não podem se beijar? Só porque não tá escrito lá? Ou um príncipe não pode chegar no cavalo branco para beijar outro príncipe também? A nossa história, Ian, é a gente que escreve. E eu quero sempre fazer parte desse seu reino. Quero que você sempre me inclua nele. Eu sou muito grato por ser você na minha vida. E mais ninguém. Te amo. Eu também te amo, sabia? Oh, que a gente possa celebrar sempre a nossa vida, o nosso amor.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 teu sorriso e tua paz de paraíso caem bem comigo. É, anota também água com gás e espumante. Espumante só pra ter, que eu não devo estourar, não. E uma figuração específica só pra compor assim. Uhum. Espumante anotado. Pede pra aquele Rodolfo cerimonialista trazer aquele sanduíche de damasco e tomate secos. Nossa, eu amo aquele sanduíche. E um pernil também. Ai, chega que me dá água na boca, menina. Tá, damasco seco, tomate, aham... Uhum. Per pernil defumado, né? Tá, ah. anotado também. Mais alguma coisa? Não, só isso. Ah, lembra da sobremesa? É, compra também aqueles tabletes de chocolate que eu colocava no café que eu tomava lá em Paris. Nossa, lembra daquilo? Uma delícia. Não lembro, não, até porque você nunca me levou pra Paris, né? Mas ok, é... tô anotando aqui também. Tá, então coloca também água, refrigerante, nada de salgadinho. Pelo amor de Deus, a gente come um, daqui a pouco a gente sai da festa, comeu 150, sai imensa e aquilo não é de Deus não, não bota isso não. Tá, eu acho que eu anotei tudo aqui, uh, só mais uma perguntinha, como é que vai pagar tudo isso? Salomé, Salomé vai fazer um Pix pra gente e inclusive esse orçamento você pode passar direto pra ela. Ela disse que vai fazer uma cortesia pra nossa reunião. Ah, eu tenho certeza que se o Ian soubesse da nossa situação, ele também ajudaria a gente. Mas eu não posso falar pra ele, inclusive eu não posso falar pra ninguém sobre a nossa pobreza. Não posso externar isso. Não ainda. Tá aí, E o Pierre? Tô na cola dele. Ele não perde por esperar. Mas tudo o seu tempo. Até pegar esse desgraçado, ele já gastou tudo que te roubou. Nunca... Onde já se viu colocar um, um boy 50 anos mais novo que você pra cuidar das suas finanças? Eu, hein? Eu falei isso eu tô... Falou? Eu achei que eu tava só pensando. Falou! Então, vou, vou, vou providenciar aqui o orçamento, tá? Ai, vou lá, querida. Beijo. Beijo, meu amor. Ai, pior que ela tá certa, menina. Mas também, quem nunca cometeu um erro nacional? Mas ah, também, né garota, 50 anos é sacanagem, né? Nem eu tenho 50. Duvida para você ver. Saunara! Saunara! Saunarada! Cadê a porra do negócio que eu te pedi, garota? Eu oh, Toma sua água, se acalma, tá? Eu preciso saber o que de fato tá acontecendo, porque isso tá me deixando nervoso. Você aparecer assim do nada. O que eu tenho pra te falar, Jardel, é um assunto nosso. Tá, então fala logo de uma vez que assunto é esse. A gente tem um filho, Jardel. Peraí, é sério isso que você tá falando, que a gente tem um filho? Sim. Da última vez que a gente ficou, eu não preciso te lembrar o que a gente fez e eu não fazia ideia. Depois veio todo aquele escândalo... Você caiu num buraco negro, sumiu pro Rio de Janeiro E eu fiquei sozinha Enfim, acabei me acostumando A ter uma criança sem pai E ele também Simone, mas por que, que depois de De dez anos você aparece aqui? Por que, que você não avisou isso antes? Por que, que você não me procurou antes pra falar isso? Meu pai me proibiu, Jardel Mas por que, que teu pai te proibiu de falar isso? Porque ele é um ignorante, um estúpido, insensível Eu dependia dele, tinha todas as... Coisas da minha vida, atrelada à minha família, eu não tinha o que fazer. Eu... Eu só... Enfim, ninguém sabia. Você cortou o contato com a sua família. Ninguém sabia onde te achar, como é que eu ia contar pra você, Jardel. Eu não tô acreditando no que está acontecendo. Simone, depois de dez anos, você aparece. Você tem noção do peso dessa informação que você tá me dando? Você tem noção que isso vai mudar a minha vida totalmente a partir de agora? E... É... Se você tiver alguma dúvida Se você tá com alguma questão A gente pode fazer um exame de paternidade Olha só, para com isso Eu não tô falando que eu tô com dúvida de você, Simone Preste atenção, eu não tenho dúvida nenhuma Eu quero, ler esse menino Eu quero abraçar esse menino Eu quero aprender a ser pai Foram dez anos que eu perdi da minha vida Eu quero poder pensar Se eu pudesse, eu largava tudo agora. Ia pra campus pra resolver isso. Eu tenho uma foto dele aqui. Você quer ver? Aqui. Deus do céu, ele é tão lindo. João Lucas. Minha mãe diz que ele é a sua cara na sua idade. É, é João Lucas. Não sei, não sei o que tá se passando no meu coração Não sei o que tá se passando na minha cabeça Eu só sei que eu Que eu já amo Que eu já amo Essa criança já amo. Tem tanto tempo que eu quero te dizer isso Mas Parabéns, papai Cadê o meu, meu amor? Tia, mas eu não podia fazer nada. Não, só para a senhora ficar sabendo, alinhar tudo aqui, olha só. Aquele apartamento no Catete, ele já foi alugado. Aqueles dois outros apartamentos em Ipanema, ele já entraram em reforma. Não, a família já está arcando com todos os custos. Já deixei tudo certinho lá com os descontos, que vai ser descontado no aluguel. Isso. E aquele outro apartamento em Ipanema, ele vai ser desocupado semana que vem. É, semana que vem, só que a gente vai ter que mandar alguém lá limpar Deixar tudo certinho pra gente poder apresentar pro empresário que tem interesse Tá bom, tá certo Não, depois eu te mando tudo isso aqui por e-mail, já tenho tudo aqui certinho Tá, tá bom Qualquer coisa me, me liga, tá? Tá, tia, beijos Ai, Então tá tudo certo Já alinhei tudo com ela Agora eu preciso comer alguma coisa que eu tô morrendo de fome. Ai, meu Deus. Oi, Rafa. Não, eu tô em casa ainda. Eu ia sair daqui a pouco pra pagar algumas contas, umas coisas assim, mas eu não demoro. Mas quem disse isso? Você ou ele? Jura? Eu não acredito que você ainda tá aqui, Clara. Olha ele no colo daquela mulher. Aquela mulher se chama Lídia. E ela é paga, aliás, muito bem paga pra cuidar do nosso filho. Claro, a gente tem que ir. Eu tenho que chegar cedo pra reunião você tem o um café coletivo. Vamos, meu amor. Mas é o primeiro dia dele, Vanessa. Você precisa confiar nos profissionais que vão cuidar do Bento. Mas é que os profissionais não são família, não são eu, não são você. Ah, é, talvez seja. Por que a gente não trabalha aí, meu amor? Isso aí é uma escola. Vamos, Clara. Eu não posso me atrasar nem você. Vamos. Tá bom. Eu preciso te lembrar que a gente divide as contas da casa. E se você for demitida, eu não vou pagar a sua parte. Ok. Vamos. Já vou, Vanessa. Esse aqui, ele tá é tão pequenininho, né? Ai, não! não, não. Mo moça, não, não passa ele pro outro colo. Ele mal acostumou com você. É... linda. É... é... é... Chega, cara, é você não. de oriental. Oi, moça. Não mo ameaça! Ah, vai Ah, mano. Eu nem acredito que já tá na hora de você ir embora. Pois é. Nem eu. Mas... fica tranquilo que... não vai demorar muito pra eu fazer uma visita para você. O importante é que eu tive bem, trabalhando, num lugar legal, com pessoas legais. Qualquer lugar é melhor do que aquele inferno, Lelo. Eu tô bem. Pode falar pra mãe que eu tô feliz. Eu vou falar. Ela vai ficar bem feliz. O importante é que você tá bem. E se você tá bem, eu também tô bem. Mas olha, eu não caso se você não entrar naquela igreja com a mamãe. Tá ouvindo? Você tá doido, e eu, Olavo? O Olavo vai explodir. <risos> eu vou arrumar um jeito de, de acabar com essa história. Olha, eu tenho visto até a mamãe já mudando de atitude. Eu acho que ela já abriu o olho. Ela tá esperando o momento certo para acabar com isso. Sim, eu espero. Mamãe precisa de alguém que respeite, né? Não alguém que seja que nem um traste igual ao Olavo. É, concordo com você. Mas tá na minha hora. Vamos? Vamos sim. Pra lá. Então. Ninguém vai me falar o que tá acontecendo aqui? Claro. É, essa daqui é. Não precisa me falar quem ela é. Jade, eu sei muito bem quem ela é. É a Simone. Eu encontrei com ela várias vezes na rua. Aliás, eu só quero saber o que ela tá fazendo aqui. Isso que eu não entendi. Peraí. Vocês. Namorados. Um casal muito feliz de se de passagem. É. Jardel, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Você tá com a foto, pode ficar com ah. ela, tá com o meu telefone. Se você precisar de qualquer coisa, fala comigo. Eu acho que eu tenho que ir, tá? tá Desculpa, gente, qualquer coisa, se atrapalhei... Eu, eu te ligo essa semana, tá? Tá, tchau. tchau. Jardel, o que foi que aconteceu aqui? Eu, eu vou te explicar tudo o que aconteceu exatamente, tá? só ah, não consigo agora Jardel, mas por que ela te falou que te deixou assim? Essa moça, ela... Jardim... é essa moça que tá com você nas fotos? não, porque... cara, agora tudo faz sentido é essa moça que agora é uma mulher que tá contigo nas fotos meu Deus, como é que eu pude não, não ligar os pontos? Como eu pude ser tão idiota assim de não ligar Agora a pergunta é, o que, que ela te falou que te deixou assim? Fica calmo. Eu vou te explicar tudo. Só fica calmo. Vendo, você tá doida? Você Ai. já me conhece, Teovina? Você Ai, me conhece amigo. desde que eu vim estudar aqui. Eu sei, mas você é um ator famoso, eu te vejo em novela e tudo mais. Vem cá, sorri... Que Sim. eu vou bater, vem. Tá me dirigindo, Anda, anda, anda garoto. Ah, ótimo. Ai, que lindo. Teovina, Michelle, cadê? Não tá. Oi? Não tá. Como que não tá, gente? Michele me ligou. Tá. Tô cheio de compromisso, falou que tinha que vir uma reunião, um, um, um, um negócio da peça aí com o um novo ator e... Tá. E, e, e... Cadê Sayonara? Também chama a Sayonara. Tá. Saiu com ela. Tá com ela. Você chamou a Tá onde com a Michelle? É eu vou ficar fazendo o que aqui? Tô esperando. Que isso? Eu vou ligar pra ela tentar achar ela. Mas enquanto isso, espera aí. Tem Chegou, Michelle. E, ó. Ó Neto chegando aqui. Desculpa, atrasa, ah. Mas eu acho que eu... Me atrasei tanto assim? Nada, que é isso, já tem vocês dois aqui, agora eu vou tentar localizar a doida da Michelle e aí eu já volto pra falar com vocês. Tá bom, gente? Tá, né? tá bom, é só só você. Então você é o famoso Ian, hein? É. Caraca, eu nem acredito que eu tô cara a cara assim contigo. <risos> que honra, velho. Prazer, Neto Batista. Ian um Benassi. Martinha, eu tô chegando agora, que história é essa? Não! Quatro dias! Volta a redor de Você e Coréia... Não! Eu tô chegando aqui agora, não. Eu vou... Não, tá bom. Ô, Martinha... Eu... Alô? Gente, mais educada. Otto, que história é essa de você liberar Coréia e Martinha quatro dias? Ué, Salomé, a Gabi e o Raí disseram que eu não conta. peguei e liberei, ué. E outra coisa, tem muito problema pra resolver. Ah, tá. E que problema são esses? Já não resolveu já a questão lá de São Paulo? Não, de São Paulo tá tudo certo. Lá deu tudo certo. Hum. Inclusive, se havia uma roupa, que a gente vai comemorar essa noite. Sim, adoro! Já vou até escolher aquela... uma top que eu tenho. Aquele vestidinho em prata, sabe? Bem curtinho, com uma fenda. Com uma fenda, Salomé? É. Quem foi que disse que não ia ficar com as minhas roupas e com o meu jeito? Tá, Salomé. Bota o vestido que você quiser, bota com fenda, bota que tem que resolver umas coisas aí mesmo. Hum, tá bom. E vem cá, hum, quer um isco? Tira essa camisa, tá tão calor. Salamé, salamé, cadê massagem? meu celular? Não precisa fazer uma ligação, cadê meu celular? E o que, que tá acontecendo aí? Tá tenso por quê? Ué, porque eu tô. Porque minha mãe me ligou. Tá vindo pro Brasil, ela, a Mickey e a minha irmã. Boa coisa não deve ser. Sua mãe. É, e ela quer te conhecer. Não, não mesmo. Eu não tenho roupa pra ocasião, tá louco? Salomé... que é o quer whisky? Eu vou... Ah, tá Salomé, você vai conhecer minha mãe sim? Não vou. Vai sim, Salomé. Meu amor, a minha roupa é tudo de calçador de madeira. Tu então, acha que eu vou ter roupa pra conhecer tua mãe? Você tá brincando, né, Salomé? Não, não tô brincando. Eu tô mais fácil, Tô sabendo que você tá ganhando rios de dinheiro aí, né? A matéria que eu te passei, as fotos bombaram. E aí? Te falei que valia a pena? Eu acho que você pode aumentar aí o valor que a gente combinou, não acha? Você tá ganhando muito com essas fotos e outra. Tô com foto nova aqui, hein? Quentíssima. Eu acho que você deve dar uma comissão maior. Porque saiu melhor do que esperado, não acha? Acho que você deve dar uma valorizada no meu trabalho. O número da conta é o mesmo. Você já sabe. Fico te esperando. É, e foi isso que aconteceu. Já deu. Então... É sério, se você tem um filho... O menino daquela foto é o seu filho. É. Você tem noção de como minha cabeça tá? Caramba, eu. Eu não sei nem o que dizer, assim. Primeiramente, parabéns. É sério, de coração, parabéns. É uma. É uma notícia maravilhosa. Sabe, mas. Você não precisava ter escondido isso de mim, sabe? Ter escondido aquelas fotos, ter feito. Enfim, esse estardalhaço todos. não precisava. Tudo bem. Eu peguei as fotos, levei lá para os meninos analisarem comigo, comecei a fazer várias teorias da conspiração, mas enfim, mas mas e agora o que você vai fazer? Eu não sei, eu tô confuso, eu tô com medo de... de chegar até ele, como é que eu vou falar pra ele? Oi, eu sou o seu pai. Mas ele tá com medo de quê? De rejeição. Mas ele não vai te rejeitar, você vai ser um pai incrível, olha, tenho certeza que você só vai dar amor e carinho pra ele. Você já esperou 10 anos pra conhecê-lo. É. Sabe o que eu acho que você tem que fazer? Hum. Não perde tempo, não. Liga agora pra Simone. E fala com ela que você quer marcar essa viagem pra ontem, pra viajar pra campus. Pode deixar que eu tomo conta das coisas aqui vai conhecer o seu filho vai abraçar ele, papai. Eu tenho certeza que você vai ser um pai incrível. Eu tenho uma filha eu sei como você cuida dela. Me ajuda. Obrigado por estar do meu lado, viu? Tá sempre, tá do seu lado. Agora me dá um abraço mais novo, papai do pedaço. E eu amo você, viu? Eu também te amo. Nothing's right, I'm torn. I'm a lot of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shame to lie in naked. É, pelo jeito, vamos ser só nós dois aqui. É, vamos ver o que esse texto tem a dizer, né? Eu admiro muito seu trabalho, viu? <risos> obrigado, muito obrigado. E vem cá, você sabe do que se trata essa montagem? Pra ser sincero, não. A Michelle me deu o texto há pouco tempo, eu nem cheguei a ler. Eu ler hoje com ela. Cara, eu tô muito animado. Cara. Vai ser minha primeira peça profissional. Além do que, vou estar vou atuando como um ator que eu admiro pra caraca, que é você, irmão. Muito louco isso. É, assim seja. Agora eu preciso ir, meu marido chegou. Até mais. Tchau. É. Ei, Eian. Oi. Vem cá. Eu tava pensando. Se você achar necessário, o que, é que você acha da gente fazer? Uma leitura dois? um ensaio antes da Michelle poder marcar? Pode contar comigo, tá? É porque assim, a Michelle, ela gosta de, de uma leitura mais crua, ah. sabe? Uma coisa sem muita emoção, até ela poder marcar a peça, então, até ela decidir alguma coisa, é melhor a gente não fazer nada, né? Ah, claro. Hum. Eu devia imaginar, né? Você já foi dirigido pela Michelle? Uhum. Eu não, né? Minha primeira vez, então. É normal eu estar perdido, nervoso, né? Se você tiver perdido, é melhor você se achar antes da primeira leitura, porque cá entre nós a Michelle é um pouco rígida. Mas ela é uma boa pessoa. Até o próximo. Pronto. Tô dentro. Tô na peça e conheci o nosso alvo. Claro que não. Ele não desconfiou nada. Tô indo pra aí. Tá bom. tá bom, Pode deixar. Eu vejo isso amanhã cedo. Cedo, cedo. Assim que eu chegar. Tá bom? Obrigado. Fala baixo. o Deus tá dormindo. Obrigado, Andreia. E posso saber o que você tá fazendo em casa nessa hora e ainda por cima com o vento? Eu fui liberada mais cedo. Me sortearam no sistema de rodízio e eu vim pra casa. Mas amanhã, horário normal. Ah, e o Beto? Por que que eu saiba? Ele só sai da escolinha mais tarde. Vanessa, eu sei. Não, não briga não. comigo. Eu fui liberado e eu passei lá pra pegar ele. Vanessa, você tinha que ver como ele queria vir pra casa. Clara, eu não tô acreditando que você fez Fala isso. Abaixo, eu tô abaixo, ele tá dormindo. Isso não me interessa, Clara. É o período de adaptação. Ele tem que ficar na escolinha. Eles exigem isso. Será que dá pra você entender? Vanessa... Eu não entendo a necessidade dele ficar lá se eu for liberada e vim pra casa. Toda, Clara! Toda necessidade! A escola exige isso, ele precisa se adaptar às outras crianças, as crianças se adaptarem a ele. Eu quero que meu filho tenha uma vida normal! Meu filho é doente, Vanessa! A única doente aqui tem sido você, Clara! Mas se você acha, se você acha que eu vou deixar você privar o meu filho de ter uma vida como qualquer criança normal, você tá muito, muito enganada. Isso não é proteção não, Clara. Isso é medo de que ele tenha uma vida. Você tem medo da crueldade do mundo ser é tão errado assim? Qual foi, cara? Tá tudo bem? Não. Eu quase fui soltado agora. Eu dois caras tentaram levar meu celular, minha mochila. Mas eu consegui escapar. Você não é do Rio, né? Não. Chegando agora. E tá indo pra onde? Jacaré Apaguá, casa de uma tia. Sério? Então bora, eu te levo lá, eu tô indo pra lá. Não, não. Você me explica, não vai estar me ajudando. Irmão, eu tô indo pra lá, não tem problema nenhum. É só eu dar uma esticada e te deixa na casa da tua tia. Irmão, não precisa ter medo, não. Eu sou o Neto. E você? Renato, sendo assim, eu aceito a sua ajuda. Beleza, então bora lá. Larinha, desculpa não ter te ligado antes. Sabe como que é? A gente tá na correria aqui. Mas finalmente eu consegui emprego aqui, sabia? Sim, sim. É não, é temporário. Mas é normal, dessa vez é de roupa. Eu tô de garçom no, no bar de brasileiros. Os donos são do Pará, são os amores. <risos> tá, mas é, depois eu te conto isso. Me diga o que, que você me mandou na mensagem que você descobriu. Sobre meu pai, sobre o clube de stripper. Sabe, você disse que tinha descoberto alguma coisa, o que é? Ah, I'm not seeing, say. Uh-huh. É. Hold me close till I get up. Some is belly on of side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading up. Try right. tão quietinho Ó ah. De boa hum. Vem cá, você vai querer ir pra casa ou quer passar no orfanato? Vou ver o Bendy, ver o Bendy, ver o Bendy Tá bom Vem cá Quem era aquele cara que você tava falando? Na série da escola? Hum, tá falando do... Do Neto? O Neto? Neto? Ah. Esse é o nome dele? Neto? Ah. Neto do que? Neto da onde? Neto de quem? Bruno, pode ser sincero, Neto de que? Ele até falou, mas eu não sei, não lembro, não guardei. E Neto da onde, eu vou ficar te devendo, porque eu não perguntei. Entendi. Vocês estavam lá, falando sobre... Mas eu tô vem cá. <risos> A impressão minha é que você tá com ciúme do Neto. Eu com ciúme? É. Ou tem algum motivo pra estar com o filho do neto? <risos> não, claro que não, mas assim, sei lá, é porque. está tá diferente, tá dirigindo quietinho, tá mordendo o lábio, tá todo duro, todo tenso. Para com isso, não tem nada disso, eu hein? É porque o Michele não apareceu, não justificou, aí ele tava lá, fez umas perguntas, questionou algumas coisas, só isso. Só esse mesmo. Sim, não É aquele ator novo, tá começando agora, tá cheio de insegurança, tá com medo, tá com umas coisas na cabeça. Você precisa ficar com ciúme do neto, não, viu? Eu prefiro muito você, sempre você, mesmo ele sendo gato. <risos> ah, ele é gato, né? É, eu achei. que É uma bernáxia, cuidado com É melhor você tomar cuidado, tá? Não fica falando com essa voz, com esse tom ameaçador não, tá? Porque eu esqueço que a gente tá no trânsito e... E o quê? Para, Bruno. Para, nada a ver. Não. Eu, hein? A sua sorte Ai... é que a gente não tá indo pra casa agora, porque senão... Ai, Bruno, se não quê? deixa. <risos> que é seu, tá guardado. <risos> que delícia, adoro! Olha, eu vou te falar, hein. Ah. Pra quem não sentia ciúme, esse marrento com ciúme me deixa com muito pelo não, tá? Me deixa com mais vontade ainda. é, né? É. Isso não vale nada, né? <risos> eu sei. <risos> Ai, ah. para, para. Bruno, presta atenção, vai. Daqui a pouco essa merda abre. <risos> eu não tô fazendo nada. Gente, me vigiando com o Neto, me manda fazer uma pergunta sobre o texto Neto. Cara, neto! Ó, tô de olho nesse Neto, tá? Fica de olhinho lindo, né? Olha lá. Abre isso logo, gente! Tô indo ver meu filho! Deus me diga que sinal demorou, então. Cheguei antes de vocês. Olha só, eu sei, eu tô atrasada. A culpa foi minha. É. O Bruno me esperou, tá? Mas a gente entra e a gente já vai poder fazer o quê? Pegar nosso futuro filho, brincar com ele no colo, tá tudo certo. Sim, mas antes eu preciso falar uma coisa muito importante. Ai, meu Deus. Aconteceu alguma coisa? Na verdade, aconteceu sim. Bruno, por que você não me falou em momento nenhum que você é só positivo?